Oi gurias, tudo bom? Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a minha primeira Glambox. Eu relutei muito em assinar, eu conversei com muitas pessoas, eu assisti muitos vídeos, eu vi vários stories de pessoas fazendo o que a gente vai fazer aqui hoje. E eu decidi trazer aqui para o canal porque é um conteúdo mais extenso. Eu vou fazer com vocês o cálculo de quanto tem de produto dentro da caixinha, de se vale a pena, se não vale a pena, e eu quero ter um histórico disso. Então, lá no meu Instagram vai ter um vídeo resumido, dessa abertura da caixinha. Se tu não quiser ver muitos detalhes, pra ti não importa o valor de cada coisa, vai lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo que vai ter um IGTV fazendo a abertura também. E aqui a gente vai fazer o cálculo de quanto custa cada produto, o que que é de fato cada produto, eu vou ler com vocês as embalagens pra gente ver se realmente vale a pena e se são produtos legais. Pra ti que não sabe ainda o que que é essa caixinha ou que nunca ouviu falar da Glambox, a Glambox é uma caixinha de assinatura. Então, tu preenche um formulário gigantesco sobre ti, sobre as coisas que tu gosta, sobre teu tipo de pele, teu tipo de cabelo. E eles, todos os meses, montam uma caixinha aleatória com produtos que se encaixam no teu perfil, que se encaixam no que tu botou no formulário. Essa caixinha tem um custo de assinatura mensal, trimestral ou anual. Eu assinei o anual porque foi o valor que valeu mais a pena pra mim. Eu tinha um cupom de desconto, que não era meu, é de uma blogueira que eu sigo, e aí valeu a pena assinar o anual. Eu assinei porque eu pensei que eu nunca vou pegar 60 reais do meu mês pra comprar produtos de beleza. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho esse controle. Eu sempre acho que tem outra coisa que vale mais a pena do que comprar produtos pra mim. Então, assim, eu me forço a ter esses produtos todos os meses e a ter esse mimo pra mim, sabe? Foi por isso que eu assinei. Se tem uma pessoa que tu já compra produtos todos os meses, que tu tem esse hábito de consumo, talvez não valha tanta pena, porque talvez tu compre produtos repetidos. Como eu não tenho o hábito de comprar, pra mim eu preciso desse estímulo, dessa coisa que me force a receber os produtos que não dependa que dependam, um sistema que não dependa de mim. Então, vou mostrar pra vocês o meu bebê. Ela chegou semana passada, só que eu não consegui gravar antes. Ela é Linda, ela é simplesmente maravilhosa, eu achei a, a qualidade do material, o, o peso da caixinha, a grossura do papel, incrível, sério mesmo. Pelo valor que eu paguei, eu, eu esperava que ela fosse menor, que a dimensão dela fosse menor, em comparação com a minha mão. Eu achava que ia ser mais leve, que os produtos talvez fossem menores, e quando eu peguei ela na mão, gente, ela é pesada. Sério mesmo, a caixinha é pesada. E eu vou abrir com vocês, mostrar tudo o que veio, então vamos lá. Só para vocês verem como ela vem organizadinha. Ela vem assim, com um papelzinho de seda. E os produtinhos vêm organizados aqui dentro. O primeiro produto é um hidratante nutritivo facial. Ele tem ácido hialurônico e vitamina E. Promove hidratação facial de imediata e longa duração. Ele é sem perfume, hipoalergênico, gluten-free, paraben-free. Tem ingredientes naturais, ele tem 60 ml e é vegano. A textura dele é bem gostosinha, ele seca bem rápido. Olha, bem legal. Esse produto custa R$ 44,90. Eu vou botar aqui do meu lado os valores pra gente fazer a soma juntos. O próximo produtinho é um óleo. Essential oil, óleo para massagem Relax Aroma Sensations, da Marrogani. Que chique, Marrogani. Adoro. Ele é um óleo para massagem que promove relaxamento e bem-estar. Relax é um óleo para massagem perfeito para diminuir o ritmo e aliviar as tensões. Formulado com óleos vegetais de uva e amêndoas que conferem hidratação e um fácil massagear. Um, e óleo de coco e manteiga de ilipê. Que promovem nutrição e sedosidade à pele. Sua essência tranquilizante junto à exclusiva tecnologia Easy and Calm. Devolve a paz em meio ao agito do dia a dia. Nossa senhora, eu vou passar o dia cheirando isso aqui. Porque Deus dependa. Vamos ver. Ó, ele é com... Gente, é mentiroso. Esse aqui custa 29,90. Veio também o VELOX, um removedor de cutícula de uso profissional. Uh, foi criado para facilitar a cuticulagem no dia a dia com uma fórmula suave e hidratante. Aplicar uma fina camada sobre as cutículas, aguardar por 3 minutos para promover a tirada das cutículas com o auxílio de uma espátula. Assim, vocês sabem que eu não tiro cutícula, eu já falei sobre isso várias vezes, mas amolecer a cutícula, para empurrar talvez seja uma boa opção ele não tem cheiro de nada, tá? e é um, um creminho branco eu vou testar e aí eu conto para vocês esse aqui custa R$19,90 Que no cantinho tem um bálsamo cicatrizante à base de ervas facial e corporal para acne, dermatite, rachaduras, machucados e inflamações leves. Ele é da marca Terra Amor. Gente, eu não conhecia a produção artesanal com afeto. Ai, que amor! Deixa eu cheirar. Eu gosto de cheirar. Ele parece uma manteiga. Ele é grosso. Gente, olha! Ele tem cheirinho de manteiga mesmo. De manteiga de cacau, sabe? Deixa eu ver o que que tem nele. Extrato oleoso de calêndula, camomila, arnica e menta. Óleo vegetal de girassol, cera de carnaúba, vitamina E. Óleo essencial de lavanda. Aplica uma, uma pequena quantidade em cima das áreas, da área desejada. Faça o teste de alergia no antebraço. Vamos para os últimos três produtos. Veio um pacotinho de lenço umedecido da Granado, elimina 99% das bactérias testadas. Utilizar apenas para higienização de mão, não usar na pele irritada ou lesionada, em caso de irritação suspender o uso legal. Nossa, eu uso muito isso aqui. Eu tenho sempre aqui perto. Aqui é a minha mesa de trabalho. Então eu tenho sempre aqui perto lencinhos umedecidos e papelzinho porque eu fico irritada quando eu sujo a mão ou porque às vezes eu pego copos de café e sujo a mesa. Então ter esses lencinhos é maravilhoso. Eu uso demais. Esse aqui, ele custa... R$ 22,82, os, os dois últimos produtos são os produtos que eu tô mais ansiosa para testar, que é um shampoo e um condicionador. Vocês sabem que eu amo produtos de cabelo, então eu tô muito curiosa. Eu não conheci essa marca, que é a de Bianco. Vem o shampoo de tratamento, Argan e Ojon, e o condicionador da mesma linha. Eu tô muito, muito, muito curiosa para testar. Eu não comprei shampoo esse mês, porque eu vou usar esses aqui. E aqui, foi especialmente desenvolvido para promover uma limpeza intensa, removendo os resíduos acumulados, além de agir restaurando os fios e preparando-os para qualquer procedimento efetuado no salão. Foi formulado com óleos naturais para todo tipo de cabelo, com uma, for uma performance profissional. E o condicionador... Foi formulado para uma ação condicionante, nutritiva e desembaraçante. Atua fixando os elementos de tratamento nas áreas danificadas dos fios. Promove amoliência e disciplina. Proporciona, proporciona maciez aos fios com um brilho incomparável. Que legal, gente! E eu amo esses shampoos de salão. Porque eles deixam meu cabelo limpinho de uma forma que os shampoos de farmácia, de mercado, não deixam. Então eu tô muito ansiosa para testar. Esses dois aqui, cada um deles custa R$ 59,90 no site da própria marca. E tem R$ 267,32 em produtos. Eu achei que valeu super a pena. Eu jamais gastaria R$ reais em produtos por conta própria num mês. Então se tu quer ver vídeo de algum deles, comenta aqui embaixo. Se tu quiser ver mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir no Instagram, porque lá eu posto sempre esses produtos em primeira mão. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!